Nós estamos aqui envolvidos neste ato porque durante três anos e meio de, de tramitação do Plano Nacional de Educação, nós discutimos amplamente aqui no Congresso Nacional e conseguimos é, garantir os 10% do PIB de educação. Já na época, a gente contava com os royalties do pré-sal é, e, e, e do petróleo para complementar os 10% do PIB educação. Por isso que nós é, aprovamos... É, aqui dentro para que o Plano Nacional de Educação tivesse é, metas ousadas da educação nacional, seja para a universalização da educação infantil, do ensino médio, para ampliar a escola em tempo integral, para melhorar o salário dos professores, para ampliar as vagas públicas do ensino tecnológico e do ensino superior e para melhorar toda a infraestrutura das escolas públicas desse país. Por isso que, para nós, lutar contra o PL 151, que vai tirar esses recursos do petróleo e do pré-sal para a educação, é fundamental e estaremos sempre lutando, seja nas ruas, seja aqui no Congresso Nacional, para garantir que esses recursos sejam, de fato, investidos em educação.